Estou ao vivo aqui direto do nosso canal, estou ao vivo aqui direto do canal Pássaro Eletrônico e eu quero que sejam todos bem-vindos aqui hoje ao nosso canal. Olha pessoal, mais uma vez estou trazendo aqui o mestre do encarte de canto de curiol, Renato de Souza, daqui a pouco eu vou ligar para ele. Ele vai ficar aqui do meu lado trocando uma ideia bacana comigo e eu quero fazer uma edição de canto selo prata 30 anos com e sem repetição utilizando sim de toda a sabedoria que ele tem de todo entendimento que ele tem indique também o nosso canal para um amigo para uma amiga tô entrando aqui ó pássaro eletrônico esse aqui é o vídeo de hoje ao vivo, né? E aqui nós temos edições que fizemos hoje pela manhã. Nós temos aqui uma outra participação. O Renato Souza participou aqui no canal. Dá uma passada aqui no nosso canal, pessoal. E também você pode estar tá visitando aqui o meu site, pássaroprofessor.com. Nós temos aqui diversas coisas bacanas aqui para você, à sua disposição. E é isso, pessoal. Vou estar tá ligando para ele aqui agora, para a gente, então, bater esse papo legal com ele. Bom... Vamos lá, tô ligando aqui para ele. Já, já ele vai estar tá aqui na tela junto. Mas comigo. chegou, pronto. Agora sim, agora nós estamos aqui, igual você já está acostumado, né? Dois bonitão aqui na tela, dois caras charmosos aqui na tela. E hoje eu vim especialmente de cabelo, coisa que você não pode fazer ainda. <risos> Renato, é um prazer receber é, você boa. aqui, receber você aqui mais uma vez no canal com muita alegria. Recebo você mais uma vez aqui. E hoje, como eu prometi da outra vez, hoje eu quero explorar um pouco aí do seu conhecimento, hein? Hoje eu quero explorar aqui, é, diante de um canto que a gente vai estar tá editando aqui, eu quero explorar bastante aqui do teu conhecimento. E claro, sempre que eu tiver errado, não hesite em me corrigir, por favor, tá bom? Sempre que eu tiver é. errado, porque o especialista aqui, você já sabe, não sou eu, é você que é o especialista. Então, eu errei... Bom. Eu errei, você já manda ver, ó, tá errado, é assim, assim, aí você dá a sua opinião, tá bom, meu querido? Boa noite pra você, fala aí, meu querido Renato. Boa noite, meu amigo, tudo bem? É o Renato de Itajaí, do Criatório Prorrogação, é o estado de Santa Catarina, que é onde eu moro, Itajaí, e a gente vai trocar conhecimento aí sobre canto, principalmente do FH Tritano, e, e, e, e vamos aí aprendendo junto aí, vamos trocando ideia, e vamos cada vez aprimorando mais esse conhecimento sobre o canto Praia Clássico, que... É o canto que domina o país hoje, né? Todos os estados, hoje, o canto que é claro, E realmente é bem bacana saber, e o Anadias que sobressaiu em relação ao canto Patrícia e o Xodó. Então, é algo que realmente é, é um canto que emociona todo mundo, e por isso que é dominando o país do jeito que está. Verdade, Renato. E já... Já quero adiantar que é um canto aí muito apreciado, né? Não é só por um nem dois, é diversos criadores que aderiram né, a esse canto maravilhoso aí. E ele é um canto realmente diferenciado dos demais aí, né? Entendo. E dúvida. Eu, e, eu, e eu aqui, Renato, o que é que eu fiz, né? Você tá, hoje você está tendo a oportunidade de ver meu monitor aí. Aí o que você está visualizando no, no, no meu monitor, eu fiz aqui é, uma limpeza. Eu abri aqui, ó. vou abrir aqui para você ver, já vou falar o que que eu fiz aqui. Ó. Você está vendo esse, esse, essa parte que eu selecionei aqui? Você está conseguindo visualizar aí, né? Estou vendo sim. Então essa parte aqui é, seria a parte onde tem a nota do canto, mas junto com essa parte aqui também tinha ruídos, né? Hoje eu vou tocar aqui um pouquinho sim. só para tu escutar, ó. Ó. Isso aqui é o canto. E o trabalho que eu fiz foi o quê? Foi remover apenas o ruído. Eu tive que selecionar aqui no espectro de, de ruídos somente aquilo que é chiado, aquilo que era um barulho de vento, e também era um barulho estilo, é, como eu posso dizer aqui, seria um barulho mais ou menos de muita edição que foi feita, sabe? Quando o cara faz muita edição que vai esticando demais, ele fica tipo, tipo gritando, e esse grito eu, eu removi ele, entendeu? Aí eu vou tocar aqui, eu vou tocar aqui é, esse canto depois dessa, dessa tirada de ruído, e vou tocar também o original sem mexer direto que eu tirei do CD pra você sentir um pouquinho da diferença aí você me diz aí a tua percepção, tá bom? Ok. Eu vou tocar aqui, é, primeiro eu vou tocar esse que eu mexi, tá? Escuta ele aí. Eu vou tocar aqui. Okay. esse aqui é o mexido, agora a mesma, a mesma cantada, sendo que é agora o original, o senhor conseguiu escutar direito aí? É o senhor escutou bem? Ó, eu, eu escutei bem, tá, o som chegou na altura, como nós estamos conversando, ele deu duas tremidas ali no som, no final da, da, da batida ali, no fechamento, no final, Deu uma gagueja ali e uma piura ali. Eu não sei se é da gravação ou se foi algum outro motivo, entendeu? Só estou explicando o que aconteceu aqui. É, entendi. Eu vou, eu vou tocar de novo. Você falou no final, não é isso? No final? É, um pouco antes e no final, no final também. É. Tá, deixa eu fazer aqui. Só que eu quero ver se está repetindo. Tá. Quero ver se é uma falha da gravação ou se é uma coisa que aconteceu para ah, é a ligação, no caso, de, de conferência. É, pode ser isso também. Eu vou tocar aqui, tá? Só que eu já vou ver já. Vou tocar. Toque... Esse é o final. Eu vou tocar ele. Todo. Não, não deu problema agora não. Foi. Não, não, mas agora já não deu problema. É, você viu que não deu. É, o que que acontece? Pode ser, pode ser por causa da nossa ligação também, né? Não foi a ligação, sim, já vi o problema da ligação. Fiz Tá bom, então agora eu vou tocar o, o original sem mexida para o senhor sentir o peso do canto, tá? Para o senhor sentir é, o, o, se o canto está mais cheio, se ele está mais forte, se ele está mais nítido, tá? Que eu, eu também, eu também, além de ter tirado os Nossa. ruídos, eu também, além, além de ter tirado os ruídos, Renato, também eu dei, é, eu dei meio, meia, meia porcentagem de, de grave na, nas notas. Sim. Entendeu? Ah. para equilibrar, para não ficar a, a aquele som metalizado, entendeu? Essa, essa aqui tá toda trabalhada. Agora eu vou tocar a original sem fazer nada. Essa aqui eu tirei direto do CD. Escuta aí. Certo. O senhor conseguiu identificar alguma diferença não? Tem um pouco sim Dá para perceber, Tem um né? um pouco sim Agora eu vou, to ó, eu vou tocar de novo Para o senhor, senhor assimilar o que eu trabalhei da Escuta aí, por favor Conseguiu ouvir? Agora eu queria ouvir a sua opinião. Não precisa me elogiar de jeito nenhum. Eu quero que o senhor fale realmente o que o senhor sentiu de verdade, entendeu? O sim. senhor está aqui para me dizer sim. a verdade. Olha, não gostei, tá péssimo, não, não, tá, não, não tá bom. Enfim, me diga aí o que, é que o senhor achou. Não, achei que ficou muito bom, sabe? Ficou bem limpo, realmente. As notas bem limpas, tá? Bem declaradas. É, o original, é, vou te falar bem aquilo que eu penso. O original, eu já vi alguns passarinhos de muita qualidade no original. Tá? Já conheci alguns passarinhos feitos. Tudo depende também do falante, do aparelho que se toca, isso muda muito. Mas a uma gravação, de uma gravação muito limpa, o um som bem declarado, então só venha a contribuir a mais para que o, o pássaro possa aprender. E feito um pássaro no original. É, possa não ter muita qualidade também, entende? Só que é lógico, quanto mais você deixa as coisas melhores, quanto mais você toca o canto limpo, no exercício de corpo, muito bom o aparelho, a chance de você fazer um passo diferenciado é maior. É, eu tem... gostei também que você não mexeu na batida. Não, não, não mexei. Isso eu vou fazer, Sim. isso eu vou fazer se for o caso... É, diante das suas orientações. Porque, afinal de contas, o mestre do encanto de pássaros aqui é você, meu querido. Você que é o mestre aí que, que vai me dar todas as dicas. Eu tenho aqui, olha, eu, eu fiz aqui essas modificações, só para o senhor ver. O senhor está vendo a tela aí, né? Eu fiz uma, um malabarismo Sim. danado para o senhor ver essa tela aí hoje, viu? <risos> mas, ficou, ah, ah. mas ficou bom. Olha, eu coloquei aqui, ó, três repetições. Aqui, se eu não me engano, são. Ah, é... Aqui é três repetições, nove repetição, é, então e, e tem e tem são, é, são três e, é, são seis e nove melhor dizendo são seis e nove repetições são seis e nove re, repetições aqui foi as que eu que eu trabalhei entendeu Ei. aí aí o que que acontece Renato eu queria eu queria a tua orientação no sentido assim eu quero montar com esse encarte aqui dois módulos que eu posso chamar um com repetição e aí você vai me dizer quantas batidas e quantas batidas tem que ter na virada de canto para é, do, do canto também se é numa, um duas é, três batidas quatro batidas se é e, fechar, e fechamento do canto com, com cinco com três com quatro né o fechamento ah, né A, as batidas de praia no, no, do final do canto aí eu queria que você me desse assim umas orientações para me montar duas sequências uma que eu possa chamar com repetição e uma outra que eu possa chamar sem repetição. É assim, ó é, sobre batidas de praia, eu acho que o original é aquilo que mais faz pássaros com qualidade e categoria. A gente vê muita montagem de canto hoje, onde as pessoas estão colocando muita batida. Eu, particularmente, não passarinho com batidas, sim eu não gosto porque fica um passarinho muito reto. Eu gosto de um que bate três, com 3, com 3, com 3, daqui a pouco ele vem com 5, 6 ou 7 batidas. Como esse canto, as sequências de batida é 3, 3, 3, 5, 3, 3, 6, 3, 3, 6, quando vai a 9, então o que, que acontece? O pássaro faz isso. Ele bate com 3, com 3, com 3, daqui a pouco ele vem com 5, ou 6, ou até 7, ou até mais. Tem que é um passarinho que faz uma variação boa. E quando você tem um canto feito com só cinco batidas, né, entra com três ou entra com quatro, faz cinco, cinco, cinco, ou quatro, quatro, quatro, quatro, às vezes, ou um cinco, fechamento por seis, o pássaro quase não faz muita variação. Então, quando o pássaro faz essa variação de três, três, três, três, vem com cinco, ou com seis, ou com sete, ou até com mais, fica muito bonito e a gente chama o pássaro que tem categoria, que balança ali. E, então, eu, eu gosto original, não gosto que fica montando canto com muita batida, é questão de gosto, é claro que se você vê um pássaro que faz mais batidas e sabe fazer, tem boa voz bom andamento, tem qualidade de canto personalidade, varia uma repetição, em que não gosto, todo mundo vai gostar, é lógico, eu também gosto mas se for para escolher o pássaro que canta é, com muita batida e o pássaro que canta variando de 3 e às vezes vindo com 5 ou 6, eu prefiro esse porque ele chama mais atenção na hora que ele tá cantando, quando ele faz essa variação, essa balançada aí, ele chama mais atenção, entendeu? Entendi sim, perfeitamente. E isso aí é, é bem aplicado aí na sua colocação, pelo fato que quando você mexe muito nessas batidas que vira no meio do canto, né? Ele pode confundir o pássaro também, né? Também tem esse detalhe, né? Pode confundir, né? Não pode deixar também linear, né? Sempre batendo, virando com três, virando com três, virando com três. O ideal é que nem você falou mesmo, né? Exatamente. É, além de ter uma dificuldade, alguns passos têm dificuldade, né? E às vezes começa a fazer retorno, porque é muita batida e tal. E é aqueles que conseguem. Mas, como eu te falei, é, a gente tem que falar aquilo que é correto, sabe? E a gente tem certo. que saber apreciar qualquer pássaro sendo de quem quer que seja, de qualquer criador e de quem quer que seja. Sendo bom falar muito é o inteiro, que né? importa, né, Renato? Sendo bom é o que importa, mas entre escolher um pássaro que bate com 3, 3, 3, vem variando, com 5, o 6, 3, 3, acabou que ele é mete 7, 3, 3, acabou que ele é mete 5, e um pássaro que bate tudo com 4, 4, 4, 4, ou tudo 5, 5, 5, até 6, 7, 8, 9, 10. Está muito linear. Né? Para mim, ele fica reto, eu não gosto, sabe? Eu gosto mais do pássaro que faz uma variação, como eu te falei. É craque. Ó, Caraca, es é isso, escuta, mas... ó, escuta aqui, olha, eu tava fazendo assim, ó, veja só, eu vou, vou selecionar essa parte aqui até aqui, que é a virada de canto, ó, escuta aí Ó Bateu, aqui ele vai virar, né? Aí é. aqui ele, ele vai virar aqui, ó, ele vira aqui, ó, né, virou Aqui ele tá batendo aqui com três, né, se eu não tô enganado, ó é três, isso, três, ó. é ó, 3, e... três, ó, três batidas, e... né? Aí vamos ver e... quanto mais ele tá batendo aqui na frente. Aqui na frente três também é três de novo, é? Exatamente, mais três. Agora... agora ele vem com cinco. Agora ele vai dar cinco, é, né, Renato? Ó, aqui eu acho que é três. Exato. Ó, Não é três. Não, mas agora se for para frente agora. Ele vai agora vai para cinco para frente agora ele vai dar cinco. Aí aqui e... ele fecha, aqui ele tá fechando já. Com, ele tá fechando com quatro. E, e, desculpa, Renato, eu não Cara, te falei, então... né? Eu não, eu não te falei, mas esse aqui, esse aqui é que você tá achando que é o FH. É, é, é, você tá achando que é o FH. Esse aqui é o Selo Prata 30 anos, que eu, como eu te disse é lá no, no, no, no WhatsApp. O e, é, esse aqui é o antigão. isso aqui é o antigão. Esse aqui é o, aqui é o antigo. Ah, o FH. O novo, é melhor. O novo não. Todos os FH, 30 anos, eles geralmente eles estão com 3 Samaritá, 6 e 9, e as batidas são sempre 3, 3, 3 e 5. E fecha com 5, então, né? No 3 Samaritá é 5, fechando ou continuando. E se ele continuar no 3, ele faz 5, depois ele faz 3, 3 e faz 6 para fechar no 6 Samaritá, e se continuar com 9, ele faz 6 também, 3, 3 e fecha com 6 também, o 9. Topa! Você topa? Vamos fazer isso aqui nesse canto agora? Pode fazer. Então, vamos fazer, então. Vou fazer agora contigo aqui. Então, aqui são três repetições, né, Renato? Aqui são três, né? Exato. Ó. Essas são primeiras são três. São três. Ó. <tos> Três repetições, né? Exato. Três chamaram tá fechado. Então, garoto, eu vou, vou pedir a sua ajuda agora a gente fazer nesse canto o padrão que você conhece aí, que você gosta pra caramba. Lembrando, pra quem tá vendo o que a gente tá fazendo, isso aqui é o selo prata 30 anos, o antigo, não é o, o FH. Mas a gente vai fazer nele. Então na, na primeira na primeira a gente não mexe né Renato nessa primeira né não não, não. continua igual ó nessa primeira não mexe aqui também não não aqui sim já né na terceira não não não não aí não não né aí não, aí não mexe deixa ele então peraí, aí deixa eu voltar aqui de novo no começo pode, pode botar a cantada toda aí para mim fazendo por favor vou voltar Ó, vou colocar. Bota tudo. Aqui, ó. Deixa tudo, vou tocar tudo. Tá. Aí quando for pra mexer, você avisa. Tá. Aqui coloca um a mais. Olha, olha, pelo que tocou agora aí, é cinco batidas no final, tá? Tá cinco, né? É cinco batidas no final, ele é assim como eu te falei, é o padrão, tá? 3, 3, 3, 5. Ó, tá vendo? É só tu contar aí, olha ali, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 batidas. É, tá cinco mesmo, tá cinco mesmo. É. Então aqui tá padrão, é falei, aqui tá padrão. Padrão. Aqui não mexe nada. É... E eu falava ali em 4, mas é 5. É, é, agora eu, eu, eu, eu abri aqui o, o gráfico, aqui dá para ver claramente. Tem 5. Tem 5, Renato, uh -huh. você tem razão. Tem 5. É. Tem 5. Aqui são 3, que, é, que é normal. Aqui mais 3, né? É 3, 3, 3, 5. É, e aqui também mais 3, 3, 3, como você falou, 5. Aqui está fe, tá fechado. Agora vamos tá para 6. Vamos, vamos ouvir a de 6 então? Vai lá. Essa vou... é a última cantada. É, eu vou até deletar isso aqui, Não. que depois eu vou refazer. Pronto, aqui é a de 6. E... Isso. Vou... vou tocar ela aqui e vou abrir para você ouvir, tá? Vou tocar ela toda. Tá, pode tocar. Toca tudo que eu vou ver se tem algum detalhe errado. Três. Olha aí, quatro. Cinco. E fechou com cinco. Não é isso? É, tu falou bem na hora ali. Eu precisava escutar sempre falar ali. Lá onde tu falou que é quatro é cinco. É e aqui, eu, eu bota pra mim o final da batida aí pra mim, fazendo favor. Vou voltar, aqui, aqui, no final, aqui. Vou voltar. Isso, só, só não fala na hora Ó Esse canto aí Canto padrão que eu falei 3, 3, 3, 5, 3, 3, 6 Ele tem 6 no final E tem 5 no 3 Samaritá ali Ele é como eu te falei Ele tá com 6 Viu? aqui no final, né? É isso mesmo e... Não. e lá onde tu falou que é 4 Também é 5, tá? É 5, é É 5 é que, é, eu, é que nem eu falei pra você, Renato. É. é que nem eu falei pra você. Você tem o ouvido treinado. Eu não tenho ouvido, que nem o seu, nem, não chego nem aos seus pés, meu caroto. Então eu erro mesmo, entendeu? É normal pra mim aqui me confundir. Não, não, não. Aí é que nem eu te disse já no não, começo. Tranquilo, tranquilo. É que nem eu te disse já no começo da minha conversa. Eu errei, cai de pau. Tá errado, José. É assim mesmo. Você tem todo o direito de falar: tá errado, José. E não tem nenhum problema. Vamos junto. Então, nesse aqui, nesse, nessa sequência aqui, nessa sequência aqui, você mudaria alguma coisa ou está tá no padrão? Não, está naquilo que eu gosto, está naquilo que eu admiro o pássaro quando canta isso aí. Esse aqui é o padrão, então, né, Renato? Esse é o padrão. O pássaro que canta isso aí, voz, que tem um andamento, no tamanho certo, que tem as notas no tamanho certo, que tem variação de repetição, é um passarinho, tem personalidade. Então, já que já que eu quero colocar você para trabalhar aqui. <risos> eu quero te colocar para trabalhar. Já que tanto de 3 quanto de 6 está do jeito que você quer e você não, não vai mudar nada, vamos montar com esse canto aqui uma cantada com 9 repetições. Ah, sei, entendi. entendi. Você entendeu? Aí você então, pega essa cantada de aí, ó. É, tá vendo? Eu tô. Pega a cantada de 6. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar ela aqui no. Depois da virada, né? Na primeira virada, aí eu já copio e colo antes de, de encerrar o canto, Não. né? Não, você pode colar ela inteira. Pegar do começo? Pode pegar do começo e colar inteira essa de 6. Copia a de 6? Não, a de 6. Você está pegando a de. A de... Você está pegando qual? Está pegando a. É, a gente vai fazer com a de 69 no caso? <risos> Isso, mais fácil. Né? É, agora eu vou. bola atrás. Coloquei ela aqui. Aqui é seis também. Aí. Então, agora assim, ó, seis para nove são três samaritar, entendeu? Sim. Então, o que você vai fazer? Lá. Você vai até o final, puxa para trás e puxa para cá. Samaritar. pega no quinquinho ali quando quinquinho. O ato A, Kim Kim. E você vai colar atrás da última batida. Entendeu? Entendi. Aí, nesse caso, eu vou colar aqui atrás dessa última batida aqui. Aqui tem seis batidas. E vai colar aí atrás. Porque quando ele está seis samaritais para ir para sete, na cantada de nove, ele passa com seis. É mesmo, rapaz. Olha só. Então, alguém que fez a de nove naquele período, usou, fez esse padrão aqui então, Renato? Exatamente. Exatamente. Olha exatamente sorra, as batidas mas... são sempre as batidas não mudam entendeu elas uhum. são sempre no mesmo lugar aí. entendi Ó, deixa eu pegar aqui só para mim achar a nota que você está falando tá você tem um ouvido melhor que o meu você já você já sabe onde ela tá só de olhar mas eu preciso ouvir Ó, aqui deixa eu parar de falar senão eu não consigo ver virou Pronto, aqui, ó. Aqui que é o will-will, né, ó. Aqui, ó, né. É, ele faz quinquim. Você tira pra frente. É. tava ali no quinquim? É, tô, ó, tá no quinquim. Uhum. Aí agora eu vou pegar três repetições, né. Ó, quinquim. Tá, Uma. espera aí que eu apertei errado aqui. Mas eu já sei onde é que tá. Tá aqui, ó tá aqui Olha pessoal, vocês que estão chegando aqui no canal, estou aqui com o Renato de Souza do Criatório Prorrogação Nada mais nada menos do que o dono do Big C, um cara que tem um curió famosíssimo aí que tá escondido aí Eu já já vou falar do, desse curió que ele tem aí, que logo logo vai ser o campeão do sul catarinense aí E é isso pessoal, eu só tô com um mestre aqui que sabe tudo e mais um pouco de canto de curió, tá bom? Trouxe ele aqui, tô colocando ele para trabalhar aqui na minha live aqui e aí, é se tá trabalhando de graça pra mim, pessoal, só pra vocês saberem, tá bom? <risos> aí o Renato escuta um negócio desse, meu. ele fala assim, meu, vou embora. <risos> vou embora. O que, é que eu vá? o que é que eu vou fazer aqui, né? Renato, é um prazer muito grande, cara. Eu tenho uma alegria muito grande de receber você aqui, cara. Você é um cara, gente boa demais. Obrigado de a, a... a gente falar de Curió é fica 24 horas falando. E a galera, rapaz, e a galera percebe essa, essa, essa, essa apatia que você tem, você tem uma, você tem uma luz mesmo bacana, cara. você é um cara de gente boa, rapaz, vou te falar. Aqui é a batida de praia, a Isso. última batida. Isso. E aqui é o king dele. Isso, você pega bem nesse meio, meio né? é. cola para trás lá, tudo. Depois a gente arruma as batidas... Tá errado. Tem alguma coisa errada ali? Tem, sim. Eu vi também. Ele foi batido ali? Foi. Ele tá erradíssimo foi aqui. Ali. Ó, tá erradíssimo. É, tem alguma ali. coisa ali que pegou tá errado. Foi. Eu vou, vou desfazer tudo pra gente fazer de novo. Eu já entendi. A gente fez, eu, fiz é. uma, eu fiz uma besteira aqui. Pronto, agora tá tudo desfeito. Tá tudo desfeito. <risos> é que em vez de você pegar no quinquim que vai... vai. Para ah, o Samarav, ah, o quinquim que vai para a batida. Eu entendeu? acho que foi, Renato. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo, Renato. É. Foi isso mesmo. Eu peguei no Quinquim errado. Tá. Agora é, deixa. Eu, o quinquim é, que vai para batida e aumentar. Deixa eu agora copiar novamente o canto original. E agora eu vou colocar ele Sim. aqui. Sim. Pronto, tá copiado. E agora a gente vai buscar a, a nota, certa. Deixar, vai pegar a, part é. a partir da terceira repetição, né? Exatamente. Aí, aí. Ali tu faz tuar, tuar, tuar. Aí você pega o um quinquim para frente. Entendeu? Abre ele para mim, por favor. Abre para mim ali. Abriu? Aqui. Tá. Você tá oh. vendo ali a batida ali, ó. Tô, aqui tá as batidas, né, ó? Aqui oh. as, as batidas. Tá vai, pode ir. Não vai. Não é não é nesse quintinho aqui. Não, não, é antes, é antes. É antes, né? Deixa eu voltar aqui para frente. Vou voltar devagarzinho é. para a gente achar. Volta um pouquinho aqui. Tá. Isso. Volta, volta, volta, volta. Volta mais. Volta mais. Mais, mais, mais né? Mais. Isso. Aí. É nesse aqui, né? Ó? Volta mais um pouquinho. Não tá aparecendo pra mim aqui, não. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem três batidas aqui, ó. Tem. Tem três batidas ó, aqui. Bota. Vai pegar... Onde? Não, bota aqui pra trás um pouco. Pra trás? Tota aqui, não? Bota a tocar aqui pra trás aqui. Antes da batida ali. Antes da batida ali, ó. Tá. Tá vendo? Peraí. Bota a tocar antes da batida ali. Ó. Nesse aqui? Aí você fala aqui pra frente ou pra trás. Ali. Aí? É aqui, né? Não, deixa eu tocar aí. Tá aí, deixa eu tocar. Tá, eu vou tocar. Aqui, ó. Parou, parou, parou, parou. Parei, parei, volta, volta. Vou voltar volta, de novo. Volta. Vou voltar. Isso, volta. Traz ela para minha frente aqui. Ah, para aí Não foi muito, foi muito, foi muito. Foi muito, é só um. Deu uma travadinha na tua face. Né? Oi. É, é assim ó. Ele voltou, voltou agora. É, você foi, voltou e agora não está aparecendo o que eu quero. Volta um pouquinho mais. Eu vou voltar... Mas assim, eu volto a tocar de novo no começo. É melhor, né? É, quando chegar onde eu quero, eu vou mandar você parar. Tá, eu vou ficar com o dedo tá. pronto. Você falou, parou, eu parei. É, sabe o que, que acontece também, e... Renato? É, para você, é. aí fica um delayzinho de nada para você. Um delayzinho, sabe? Delay é um isso. tempo... Para mim, é, ele tá mais um pouco adiantado para você estar tá um pouco menos atrasado. Eu acho que é por isso que a gente, que você não tá. Quando você fala, tá. para... Vou fazer... É, vamos fazer diferente, você não vai botar tocar, você vai abrir ele, tá? Vai abrir as notas e vai começar a correr do começo para o final. Quando eu disser para você, para ali, você para. Vamos fazer assim? Agora, estou abrindo as notas e você vai ver elas. Sim. Aí agora eu vou Sim. fazer aqui, ó, seguindo aqui com o mouse, ó, ó, ó. Vai correndo, ó. Vai. Você vai. Você vai dizer para assim. mim. Assim, assim tá bom. Assim tá bom, vai correndo. Tá vai, beleza, vai. Para aí, para aí. Para aí, para aí. parei. Tá, Aqui, ó. Aqui vai vir... A, aqui é as batidas de cinco, tá? Aqui? Entendeu? É. é. Aqui é as batidas de cinco. Cinco batidas de praia aqui, ó. Então, o que, que você vai fazer? Você vai voltar nas três batidas antes de chegar aqui. Entendeu ou não? Entendi. Tô voltando. Volta. Tô voltando. Volta. Para aí, para aí, Volta. para aí. Parei. Parei. Aqui são as tá três vendo partidas. Aqui, ó. É. As três. Aqui. Ah, tá vendo esse, esse aqui. meio aqui? ó. Aí que você... Fica, ó. É dessa nota para frente, ah, né? Aonde tá aqui, ó. Dessa é, nota aqui, É né? desse pra frente aqui, cara. Isso aqui, ó. Daqui, né? É, Exatamente. Daí isso. pra frente você tira e bota lá atrás. Da, da última batida de seis. Entendi. Entendi, Renato. É isso mesmo. Ó, só para tu ouvir, tá selecionado, já é. copiei. Agora escuta aí, aqui mesmo, né, ó. É, exato. No quinquim aí, vem aí. Agora vamos colocar aqui atrás. E da José, última... quando ele sai da, do lado, do lado, do lado... Aí ele vai entrar nesse quinquinho aí que a gente copiou agora, né? Esse risquinho aí, ó. Aí mesmo. Agora, pode cravar aí. Cravou. Isso. Agora vamos Isso, agora ouvir. Vamos arrumar. É, vamos ouvir para arrumar ali onde fica mais batido e onde fica menos batido, entendeu? Tem uma Fechou. ali que vai ter erro. Fechou. Vou tocar para tu ouvir agora. Pode botar. Pode entrar. Agora sim. Aí, aí, aí você para. Agora ficou bom, né, Renato? Ficou perfeito ali. E agora aí, ó, ele tem uma sequência de cinco batidas que é lá no três ali. Agora eu vou colocar aqui, tá. eu vou colocar aqui o canto para o senhor escutar novamente, tá? Eu vou começar do começo para o senhor ouvir Pode tudo ser. de novo. Escuta aí. Pode botar you para aí vou abrir para o senhor Isso. ver é que aí tá aquela passagem é que aí tá aquela passagem cinco batidas, entendeu tem que sair duas batidas aqui é que não tá aparecendo é, são cinco né não, não entendi são cinco batidas ali né é, você eu tem não... que voltar um pouquinho para é, porque não tá aparecendo tudo aí agora tá bom né é, aqui, ó, onde é cinco batidas ali, você tira duas e deixa três. Aqui vai ficar três. Exato. Tira duas. Vou tirar tira essas duas aqui. Ó. Não, não, não, não, não. não, Tira aí. Tira é, duas no meio. No meio, né? Ó, essa é, a, meio. essa é a primeira, segunda, terceira e cinco, né? Vou tirar essas duas aqui, então, né? É, tira ali, ó. Pode tirar a terceira e a quarta ou a segunda e a terceira. Isso. Vou tirar uma por aí Mais uma. Vou tirar uma por Não, dez. tira as duas. Pode tirar as duas, né? Pode, pode tirar as duas. Só chega no meio das duas ali. Ó, eu vou abrir Certinho. bem para o senhor ver aí, ó. Para o senhor ver a distância de uma para outra aqui, ó. Certinho, né? É, é aí. É aí, perfeito. Aqui, mais para trás. Aqui tá no meinho do, do, da, da tirada, né? Delete. Deleta? Está tá bem no meio. Fala para mim, Deleta delete. As duas. Fala para mim, delete. Delete as duas. <risos> Agora. Agora. Sumiram Isso ó. Aí ficaram três, né? Exato Vou tocar a partir daqui, tá? Escuta aí Tá Vai fechar com seis É isso mesmo, né? É isso aí que é a sequência. Tu consegue é. voltar ali aonde que estava tá, ali? Não entendi, Renato. Pode repetir? Tu consegue voltar naquelas três batidas que tu tirou duas ali? Consigo. São, é aqui, ó. Quer que eu abra para o senhor dar uma olhada? Eu tô achando que é uma antes. É uma antes, né? É uma antes. Ih. Aqui, né? E? Abre aí para mim, por favor. Abre. tá conseguindo visualizar direito aí? Estou começando a ver sim. Seria, no caso, essas três aqui, ó. Essas três Isso, notas essas aqui, três, ó. E... Foi exatamente aqui que a gente cortou elas, né? No meio, né? E... Quer ouvir a cantada Isso, toda? Quer, bom. Vir... Quer ouvir o canto Agora, todo? Quero, ver... <risos> quero ouvir o Isso todo, é. Isso que é bom. Vou tocar aqui do comecinho, tá? Apertando o play para você ouvir. Tá. Ah. algum erro aí? O senhor identificou algum erro? É. Ficou, ficou 10 Samaritá, é pra fazer com 9, né? Ficou com 10 Samaritá, entendeu? O senhor conseguiu encontrar onde foi? É, não, ali, em vez de ficar com 9 Samaritá, ficou com 10, entendeu? Ficou com Samaritá mais, entendeu? Em vez de ficar com nove cantos, ficou com dez cantos. Entendeu? Entendi senhor. E, a, e agora o senhor consegue dizer para mim qual foi o erro que a gente cometeu ou não? Não, é que na hora que a gente tirou lá a cantada do final, é, era, era três, 9, né? Ele foi quatro para trás, entendeu? Vou colocar de novo então para nós ver. Essa cantada toda aí. Mandar para daqui a pouco. Olha é aí. Para aí. Parei. Parou aí. Abriu aí para mim, faz favor. Abri. Abriu? Abri. Tá. tá. Se você vê aí, ó. lá no final tem seis batidas. Antes tem três. Entendeu? Aqui seria ó. três, ó, né? Seria três aqui. Abre é. mais pra mim, que tá muito. Pra mim não tá muito bem. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Você vai pegar bem no meio ali, tá? E vai colocar pra trás, até faltar três batidas lá. Sobrando três, você é, deleta o meio. Aí vai sobrar três aqui no meio atrás dessas três, entendeu? É, deixa eu ver se eu entendi. O senhor quer que eu selecione daqui pra trás? Ou o senhor quer que eu selecione Não, daqui, daqui? Daqui. Daqui, daqui. Da onde, Daí. Da onde eu tô agora, né? Isso, daí para trás. Para trás, sim. Eu fui, eu fui muito. Agora, mas eu vou arrumar. Peraí. É. Você volta, volta, não, vai, vai ali. Quando faltar três batidas para acabar, você para. Ela vai encaixar as três batidas do final daquelas. Aí. Entendeu? Ah, entendi. Ah, entendi, entendi. Então eu vou aqui. Eu, ali como tem três, eu vou aqui nessa terceira aqui para encaixar aqui nessas, nessas e últimas três. Aí tudo Exato. aqui eu deleto. Entendi, entendi agora. Exato. Para deletar o meio. É, Agora eu vou selecionar bem no meinho aqui para não, não, não cortar. Aqui já está feito. Agora vamos para o outro lado. E aqui um pouquinho mais para frente. Aqui, né? Isso. Agora, Exato. agora fala para mim, deleta. Deleta. <risos> deleta vai sobrar seis batidas. Fechou. Deletei. Vamos ouvir de novo Eu tudo? Sim. Agora sim. Vamos ouvir de novo tudo? Vamos ouvir sim. Tocando aqui para o senhor escutar. Vai lá. Agora, aplausos pro Renato? O que, que você achou? Ah, não, ficou, ficou show. Abre pra mim o final da batida. Abre pra mim. Agora. Peraí, não, deixa como tava ali, peraí. A, aí. Corta uma batida, que foi uma batida a mais. Aí tem sete? Tem sete aqui, né? Porque a batida conta, é com essa aqui, né? Essa, essa é uma, né? Essa é duas, essa é três, não é isso? Não. Eu tô achando que essa aqui antes já é uma. Aqui é uma, né? É. Duas, três, quatro, cinco, seis e deleta mais uma, não é isso? E deleta a última. Pronto. Agora sim, né? Agora sim, mas faz favor, bota tocar de novo. Agora. Agora. Eu não ah, gosto de dúvida, não. Agora, não, agora. Perfeito. Agora eu posso dizer aplausos para o senhor? Aplausos para você que tá mexendo nada, rapaz. Você que tá dando as dicas. Agora, agora Renato, agora Renato, eu, eu acho assim, rapaz. Isso aqui é só para mostrar o valor que tem uma pessoa que nem o senhor aí no sentido de entender do que está falando, né? Entender, não é cara que joga conversa no vento, que que não sabe o que está dizendo, entendeu?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 não, só estou querendo comprovaria, só uhum. comprovaria o que você acabou de falar, que era para ver realmente o cara entende ou não, tu entendeu? É então, o importante, José, o importante da vida é a gente reconhecer quando a gente entende ou não entende, sabe? O problema do Curió é que muita gente não gosta de dizer que não entende e que gostaria de aprender. A maioria fala como se fosse um grande conhecedor, assim, muita gente fala como se fosse conhecedor. E fica chateado quando você fala que ela não é um grande entendedor. Às vezes, ela tem noção de canto, mas não é um grande entendedor. Então, eh, se as pessoas ente... aceitassem mais essa situação, e quando alguém falar, né? Ó, oh, oh, você mas o que entende? Porque se você não entende de um assunto, como que você vai conversar com alguém e querer saber mais do que outra pessoa? E se a outra pessoa, lá entende, ela sabe que você não entende. Agora, se você eh, não entende, fala como entendedor, e a outra pessoa que está lá no outro lado não entende muito, ela acha que você entende Porque do jeito que você fala, ela vai achar Ela não sabe, ela não entende, sabe? Então eu sempre digo assim A pessoa tem que ser humilde A pessoa tem que reconhecer A pessoa realmente entende Mas que realmente entende de verdade existe algumas maneiras de você mesmo não conhecendo Saber se a pessoa entende entendeu é, Não adianta você, eu falar assim ó oh, Meu amigo José aqui Ele é um grande conhecedor de canto Mas se eu entendo eu, Você é um grande conhecedor de canto Sabe? Agora, se eu souber de alguém que realmente é entendedor, mesmo eu não sendo, essa pessoa vai saber se você é entendedor ou não. Agora, fica chateada porque você fala alguma coisa, ao contrário de, de, do que deveria. Ela deveria dizer, ó, realmente essa pessoa entende, eu vou aprender com ela. E aí ela vai poder é, se aproveitar daquela pessoa que é amiga para poder ela aprimorar um conhecimento que ela não desenvolveu ainda. E ela vai conseguir desenvolver. Mas você não aprende com quem não sabe, aprende com quem sabe. Eu sempre posso dizer isso. Pois é, rapaz. Eu, eu, eu, eu quando comecei aqui a live para falar com o senhor, foi a primeira coisa que eu falei. Me corrija, por favor. E, e esse tra esse trabalho que a gente tá fazendo aqui, isso é para um entendedor relativamente fácil. Agora, o mais difícil mesmo, na verdade, é você escutar um curió ao vivo, né? Aqui é relativamente fácil para quem tem um ouvido bom que nem o seu. E mais difícil ainda do que isso aqui é você é dizer o que um curió está cantando quando ele está cantando ao vivo, que é totalmente diferente também, né, Renato? Tem isso também, né? É que lá, ao vivo, ele canta de várias maneiras diferentes, né? e várias situações que ele pode apresentar de omissão, ou de nota a mais, ou de notas estranhas, ou de um outro pássaro, entendeu? Então, lá sim é muito mais difícil você entender. Só que o seguinte princípio, se você... Passar pelas três fases que eu sempre ensino às pessoas, meus amigos, eu sempre ensino da seguinte forma. Se você passar pelas três fases de aprendizagem, primeira é você decorar o canto, porque se você não sabe a letra de uma música, você não sabe cantar. Então, você tem que saber a letra. Segundo, segunda fase, é você acompanhar no aparelho, porque o aparelho vai sempre tocar certo. Então, domina o aparelho tocando e aí você vai para a terceira fase, que é a mais difícil, que é essa aí que você falou, que é escutar o cunho ao vivo. Mas se você dormir na primeira e a segunda fase, a terceira você vai ter muita noção do que o coro está cantando. E aí você vai desenvolver um aprendizado num tempo bem rápido é, para ter conhecimento realmente de contar quantos o canto o passarinho faz, é saber quando o passarinho dá retorno, saber quando o passarinho está remontando, que é fazer o samaritá e fazer o samaritá novamente sem ir para batida. Ou quando o passarinho está dando lisa, que alguns é, chamam hoje de quintoy, que é o passarinho bater praia e ir novamente para bater de praia. Quando o passarinho omite nota de preparação do samaritá, que é os dois Té, quando ele faz um só, quando ele não faz nenhum, quando ele está ele é, omitindo uma nota de preparação da batida, que geralmente o passarinho faz Tói, e para bater o praia, que é a preparação da batida to e e ele faz um Té só. Então, tudo isso ele vai conseguir desenvolver as duas fases que ele já tem conhecimento e domina, que é saber a letra do canto e saber acompanhar no aparelho. Então, com o tempo, ele vai ficar bom, pode ter certeza absoluta. Pois é, rapaz. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o senhor escutar mais uma vez aqui a sequência inteira com três, seis e nove repetições. E aí o senhor vai ver, mais, escutar mais uma vez aí para o senhor me dizer se o senhor está mesmo de acordo aí, tá bom? Eu vou tocar as três, okay. eu vou tocar as três começando da, da primeira aqui, tá bom? Vou tocar. Vou tocar agora para o senhor ouvir. Ah, agora ficou show, top, não ficou? Top, top, demais. Agora me diga uma coisa, vamos montar... Primeiro eu quero montar, que o senhor me dê as dicas para a gente montar uma sequência sem repetição e depois eu vou pedir para o senhor me dar a dica para a gente montar uma sequência que a gente pode chamar de sequência com repetição. Eu começaria... Você quer montar... Pode falar. Você quer fazer uma montagem é, igual do original ou você quer mudar isso? Não, não, eu, que quero fazer, quer. eu quero fazer uma montagem Para depois eu chamar assim Montagem do mestre de canto de curió Renato Souza essa é, Esse vai ser o nome que eu vou dar para esse canto aqui Entendi Vai ser ah, a então montagem pode... não, não que longe de mim Ter essa pretensão não que Longe de mim mesmo ter essa pretensão Que você venha tocar esse canto com um pássaro seu Sei lá, pode, pode acontecer um dia Mas assim Mas é um canto que eu quero que fique com a tua cara com aquilo que você diz, não, isso aqui é o que eu quero, para chamar canto sem repetição primeiro, e depois a gente vai montar uma com repetição. Tá, então você pode fazer assim, ó você pode pegar esses três plios do começo, e junto com essa cantada de três samaritá, e colocar isso em uma outra pasta, né? Ó, eu vou fazer assim, ó. eu vou colocar aqui, eu vou abrir uma, uma linha de tempo nova aqui, Tá aqui aberta a linha de é. tempo. O senhor tá acompanhando a tela aí, né? Tô. Aí agora a gente começa aqui com os plios, né? Esses plios é. aqui também tem uma ciência, né? Normalmente eu coloco assim. Me corrija também, por favor, se eu tiver errado. Me corrija se eu tiver errado. Eu coloco os plios assim, ó. Só para falar pro senhor. Eu coloco assim, olha. Eu vou falar aqui. O se senhor me corrija, por favor, se eu tiver errado. Eu coloco dois segundos de um plio pro outro. Dois segundos. Aí pro outro plio eu coloco também mais dois segundos e cinco segundos inicia o canto é assim que eu monto tá pode ser ó é assim que eu monto ó. Ó, como ele tava aqui no original ele não tá e aqui ó cinco segundos aqui tá com três a cantada. É, eu vou, vou copiar para fazer com cinco segundos aí aqui ó cinco segundos aqui ó cinco segundos tá dando a aqui. cantada. Ó, 5 segundos. Copiou. Colou. Aí vem a primeira cantada. Então o Plio fica assim, ó. Escuta aí. O Plio Ó, o primeiro, 2 segundos. O segundo, dois segundos. Aí, 5 segundos, iniciaria o canto. É. Essa cantada de Três samaritã você vai repetir 4 vezes. Então vamos lá, vou pegar ela aqui. A gente está montando uma sequência que o senhor vai chamar sem repetição, correto? Exato. Então, aqui vai estar. Uma vez. Agora, de canto para canto. De uma cantada para outra, o senhor, o senhor colocaria quantos, quanto de, de canto para canto? De Posso silêncio. colocar de 15 segundos. 15 segundos? 15. 15. Estou copiando aqui. Isso. E agora eu vou colocar 15 segundos de canto para canto. Isso. Ó, aqui dando 16, 15 aqui Copiei Agora colei E vou deixar 15 segundos Cravado como o senhor falou Pronto, 15 Agora aqui Isso. a gente vai repetir quatro vezes três samaritás Que o senhor chama, né? Exato 4 vezes Pronto, quatro Exato. vezes Já está aqui isso. Agora você pode colocar essa de Samarita atrás. o ah, Renato, deixa eu te perguntar um detalhe. O senhor está vendo a tela, né? Bom, o primeiro, eu... o, o primeiro pialado só na primeira cantada. Ou você quer que coloque os pialados em cada cantada para começar cada cantada? Não precisa, né? Não precisa. Não né? Tá certo. Não. Só, no, só no começo do módulo ali, né? Exato. Agora a gente vai entrar com uma, uma, uma repetição com essa de seis. De seis. Estou pegando ela aqui. Estou pegando ela aqui. Aí no mesmo padrão também, né? 15 seg é 15, 15 é, segundos Muito de canto para canto também. Exato. 15 segundos estou copiando. E 15 segundos estou colando. Pronto, está ficando do jeito que o senhor falou. Então, quatro Sim, Agora Pode falar. Agora é o seguinte, agora você pode copiar isso tudo que está aí e colocar atrás várias vezes. Só que já tem que deixar o espaço dessa sexta cantada, dessa sexta marita aqui, o é, um espaço já para dar certinho lá. Então, dali para trás, para começar tudo de novo, você pode deixar é, 20 segundos. Entendi. Deixa eu só recapitular para ver se eu entendi. Por exemplo, eu, eu copio... O senhor está vendo a tela, né? Eu copio ela a partir dos plios... Ou eu copio ela só a partir daqui, tudo. ó? Ó. Não, tudo, tudo, tudo. tudo. Pronto, deu um CTRL é. C. Agora, aqui, a gente deixa 20 segundos para ela repetir de novo, é isso? Exato. Vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Vou colocar 20 segundos aqui. 25, 20, 20, deu... Aqui deu 20. 20 segundos... 20 segundos. Agora eu vou copiar tudo. Isso. Já com os plios. E agora vamos tudo. copiar, colar aqui. ó Pronto, ó. veja como é que ficou. Ó, o gráfico, ó. ó o gráfico. Exato. Tá certo. É isso aí. É isso. Agora eu vou, é, agora, agora eu vou... Pode falar. Você pode colocar tipo, Você pode colocar ali 30 minutos de, can... de, de, de, de canto, né? O total do, do, da gravação, né? Sim. Vou fazer isso então. Vou colocar 30. 30 minutos. Exato. Repetindo esse módulo, né? Exatamente. Toda vida igual. E agora o ele seu. Ele dá 3 plios. Pode falar. Ele dá três plios, José. Aí ele vem com uma cantada de três, uma de três, mais uma de três, mais uma de três, mais uma de três e vem com uma de seis. Certo. Entendeu? Certo. Aí ele, ele. Aí ele vem com três plios de novo e as cantadas iguais novamente. Sempre assim. Sempre show. assim. É Pronto. show. Show de bola. Show de bola. Pronto. Então, essa, aqui, essa, essa sequência com sem repetição, chamaríamos de sem repetição. Não entrou, pelo que eu observei, as cantadas com nove repetição, correto? Exato. Agora está montada essa para. Pra... Tá pronto. Está pronta. Vamos fazer agora, então, com repetição. Isso. Deixa eu salvar isso aqui primeiro, Renato, para não perder, porque se a gente deixar aqui, dá algum problema é, sim, cai, cai a energia, que a gente vai ter que fazer tudo de novo. Aí é até bom tá. que eu te ligo novamente aí para te encher a paciência tá. de novo aí. É. Não, não, eu tô brincando, Renato. Tô brincando. Eu, eu procuro incomodar o mínimo possível, meu irmão. Eu não gosto de ficar não, incomodando, eu tô, não. Eu tô, eu tô, eu tô sabendo que tá brincando, não esquenta a cabeça, não. Então tá bom, meu garoto. Então já tô salvando aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui sem repetição, só para salvar aqui. Sem repetição. Essa aqui vai ser do mestre Renato de Souza. vou colocar aqui. Vou colocar aqui a propaganda. Aqui, que essa aqui foi você que montou, meu garoto. Vai ter a tua cara. Não tô nem aí. Estou nem aí. Estou nem aí. Sabia, né? sabe qual, tu sabe qual foi a gravação que fez o professor cantar? Diga. Essa daí tem 333 três, 3 e 6, né? A do professor era 2, 2, 2, 2 e 5. Nossa, Renato, sério, cara? É, e fez o professor ser um fenômeno que era. Depois foi colocado uma de 8 e tirado uma de 2, entendeu? Ah, aí ficou assim, ó, 2, 2, 2, 5 e 8. E tirado uma de 2 e botado no um 8 no final. Olha só! E ele era um fenômeno. Ô, Renato, mas aí, então, baseado no que você tá me dizendo... A gente pode defender é. que o pássaro precisa apenas aprender o canto e o que ele vai fazer depois é por conta dele ou não? Nem toda regra, toda regra tem exceção, então, então é, cada caso é um caso, entendeu? O um Curió ele é um pássaro imitador, né? Então tem pássaro que como ele escuta curto, ele é curto a vida inteira. E tem aquele que escuta é, curto e é um repetidor, entendeu? E, então, eu, eu gosto muito de colocar um canto que tem uma variação, sabe? Essa que é a verdade. Entendi. Rapaz, mas você veja, rapaz. Eu já imaginava, pelo fato que a gente sabe de notícia, que o professor dava muitas... É, virava muito alto ele, né? As cantadas era, dele, rapaz. né? Era a apresentação dele era maravilhosa demais. Ele não era um repetidor do nível do, do, do Big C, não. Mas ele era um suficiente para encantar em estacas, entendeu? 10, 12, 15, 1a 16, Samaritá estaca, 8, 9, 13, e faz isso. é da show, né? É show, na estaca é show. Quem faz mais, é mais show ainda. Nossa, Renato, que bacana. Também não adianta, fazer, mas não adianta fazer muito também e não ter qualidade, né? Sim, também tem o um detalhe, né? A qualidade é. e a apresentação, como você já falou, já citou várias vezes, que... Não é só cantar, né, Renato? É como canta, a voz, a melodia, né? o jeito que ele se apresenta. Até o porte do pássaro conta, né, Renato? Exatamente. É cantar e encantar, né? Vamos montar, Renato, agora com repetição. Vou abrir aqui uma nova aba aqui para gente montar uma com repetição. É. É, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Só eu mesmo para pegar o Renato de Souza aqui e trazer ele aqui uma hora dessa Que Deixa eu ver que hora que é. Olha só, 21 e 22 E botar o Renato para trabalhar aqui, ó. Passa rápido, Renato. Passa rápido. Não Passa tô te atrapalhando, rápido. não, né, Renato? Pelo amor de Deus, cara. Não, tranquilo, mano. Tranquilo. Vamos fazer tudo de novo aqui? Vamos. É, então, aí. deixa eu aproveitar essa que já está feita aqui. Deixa eu ver se você vai mudar alguma coisa. Como eu já salvei ela. Eu não vou nem abrir uma outra nova vamos edit... Eu sei que você vai usar alguma coisa Dessa que já está aqui, né? Sim Muito provável Você pode usar aí, ó o Três plio Você pode apagar aí as quatro cantadas E deixar a primeira de seis Então nós já vamos entrar com a primeira de seis Isso Estou apagando aqui Exato Já vou deixar a primeira de seis Pronto, a primeira de seis já está na mão Deixa eu só arrumar aqui para ficar altura. com cinco segundos para começar o canto. Exato. Cinco segundos para começar o canto, para ficar padrão, padrão, padrão, padrão. Exato, é igual. Pronto, cinco segundos começa o canto e já começou com a de seis. Exato. Em seguida você entra com uma de três. Uma de três. Exato. É, aí o senhor vai me dizer também a respeito do canto de canto para canto, o senhor vai deixar quanto? Você deixa essa de 6, você pode deixar a outra com 18. No caso, 18 de canto para canto. Isso. 18 de canto para canto, tá dando 17, mas eu vou colocar um segundo porque é 18, não é 17, é 18. Então Isso. tá aqui, ó, ó, 18 cravado 18. 18 cravado. Agora eu vou buscar aqui a cantada com 3. Exato. Cantada com 3 repetições. Chegando. Pronto. Com 3. Agora você busca de novo. Aí é, 18 também, de canto para canto? Pode ser 18 aí também. Para de 9, né? Isso. E o plio só no começo também, né? Exatamente. Perfeito, Renato. Perfeito. Tô pegando a de 9. Então, já está aqui. 6, 3 e 9. Exato. Agora, você pode deixar 18 ali. Estou pegando, final... né? pegando aqui 18. E colei já 18 aqui. Exato. E aí agora você pode colar aqui, tudo ali, lá atrás. Até o final do, do canto da, da, da gravação. Deixa eu só abrir aqui para ver se tem algum defeito, alguma coisa aqui. Estou deixando no mudo mesmo, para não ter nenhum ruído, nenhum chiado, nada. Né? Porque, às vezes, a gente, se a gente não abrir o gráfico, você não vê, né? O negócio fica tão escondido. Você só vê depois quando já terminou. Pronto. Então, seria essa aqui que está feita, no caso. Seria 6, 3 e 9. 6, 3 e e Aí eu copio igual o senhor me orientou, na, na, até os pialados, tudo, né? Tudo. E agora só Ctrl V. Exato. Quanto tempo? 30 também? 30 também. 30 já deu aqui, ó. 30, cravado 30. Estou de bola. Essa gravação aí, eu quero uma cópia. Assim que eu finalizar aqui, eu vou te mandar, que aí você também vai colocar no teu aparelho aí para você ouvir, pra, pra, aí você vai, vai ter uma noção melhor também, né? Você vai ter uma noção melhor claro. também. É, é, é, eu, eu já ia até sugerir isso aqui pro senhor, que eu vou te mandar uma cópia pelo menos pro senhor escutar e dizer José, ó, joga tudo no lixo porque não valeu nada, não valeu a pena, isso aí ficou ruim pra caramba. Não, não mas é isso aí faz de bom. Não, mas eu quero que você me diga se ficou ruim. É para isso que eu vou te mandar, para você, para você colocar no seu ouvido aí que o senhor que o senhor tem a capacidade para entender. E ouvir e dizer realmente, ó oh, José, desculpa, mas olha, não, não precisa nem pedir desculpa, não. É só falar, ficou péssimo, não, não adianta. E a gente, meu camarada? Não, eu terei. Mas eu já sei como é que Ô, oh, Renato, mas aí, se você fizer isso, eu terei uma desculpa Para te ligar de novo e falar, Renato, vamos refazer aquela edição, Renato? E aí eu trago você aqui sim. de novo, meu amigo. <risos> Agora tu vê ó, o quanto isso aí é uma coisa difícil de fazer o. Por... Como nós estamos fazendo? Se fosse eu, eu tivesse aí do teu lado, uhum. seria muito mais fácil. De usar, entendeu? Sim. Então, assim, realmente é algo bem mais difícil de fazer do que nós estamos fazendo. Muito legal. O José? Pois não, meu garoto. Quando, quando tu acabar isso aí, tu vai, tu vai salvar o Eve, né? Vou. É, aí é o que acontece? Se tu quiser gravar num cartão de memória isso aí para mim, tu dá meu endereço. E tu pode encaminhar um desse daí para o SEDEX, eu vou pagar as despesas que você tiver e você pode mandar para mim o meu endereço. Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu quero esse último que nós temos aí, tá? Com repetição, tá? Vou fazer, eu vou, eu vou fazer dois cartões de memória. Eu vou te mandar o com e o sem. Tranquilo, fica tranquilo que você vai receber esse aí. É? Eu vou fazer no capricho esse... para te enviar aí. Fica tranquilo. Beleza. Que, o prazer, eu que eu tô te... o prazer que eu tô tendo de te receber aqui, rapaz, é... esse conteúdo que você está deixando aqui, Renato, esse conteúdo que você está deixando aqui, isso vai ficar para sempre enquanto para sempre existir. Eu não sei quando é que para sempre acaba, mas enquanto existe uh -huh. para sempre, vai ficar aqui, vai ficar aqui. Daqui... Eu, quero complementar, eu quero complementar isso uh -huh. que nós estamos fazendo ali, uh -huh. que foi feito para mandar uma apresentação do Big C no torneio de Brusque, que a primeira cantada ele coloca 26 Samaritá. E aí você vai ver aquilo que eu acabei de conversar com você a respeito do que nós fizemos, sobre a balançada que ele faz várias vezes, com 3, 3, 3 e vem com 6, vem com 7, vem com 3, 3, vem com 5, vem com 3, 3, vem com 6. Incrível o que ele fez naquela apresentação. Eu vou te mandar essa gravação que eu tenho desse torneio. tá? Eu quero que Porque você me mande... Eu quero que você me mande, que eu vou é, publicar aqui no canal e vou dar todos os créditos para você. Pode ficar tranquilo. E eu terei o maior prazer de apresentar. Porque isso aí, como eu estou falando, rapaz, isso aqui fica para sempre. né? Isso aqui fica para sempre. Muitas pessoas que estão iniciando, Renato, nós estamos aqui para isso, para incentivar o criador a é, criar de forma legal, de forma legalizada. É o que a gente quer aqui. Esse vídeo aqui é para isso. É para despertar, para despertar a galera que estão aí criando mateiro, para eles entenderem que não precisa criar mateiro. Tem um criador comercial, Legal. tem criadores aí que estão aí à disposição para servi-los e ele tem como ter pássaros de alta qualidade, de alto padrão, né? Com certeza. E a gente está aqui para isso, para mostrar para a galera mesmo que é algo que, que, que pode ser feito e que deve ser feito, né? É isso que a gente está mostrando aqui, é para isso. E dividir o conhecimento, né, para que cada todo mundo possa aprimorar o conhecimento e as pessoas não depender tanto dos outros para saber o que, que é um curió bom, o que que ele erra, o que, que não erra. E cada vez desenvolver mais esse conhecimento, é importante. É verdade, rapaz. Essas aulas que você está passando aqui, eu tenho certeza que vai ajudar muitos, muitos mesmo. Eu vou, eu vou mandar no teu WhatsApp depois essa apresentação do Big C com a 78, esse Toninho de Busca, ele foi primeiro e você vai ver que cantada maravilhosa que ele dá fazendo essa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 Mas isso aí é fruto também de muita dedicação que eu sei que você tem aí. Você já contou um pouco desse relato que você fez com esse pássaro aí, como foi que você adquiriu. Está aqui no, no canal da gente, aqui você falando. E eu digo para você, rapaz, é mérito é. seu. Por isso que eu falo aqui, parabéns para você, parabéns pelo teu trabalho, parabéns eu pelo bom. teu criatório. Eu só posso te dizer isso, parabéns por todo esse trabalho que você tem realizado. E eu quero dizer um último parabéns aqui, é pela pessoa que você é, pelo cara, pela pessoa pela pessoa gentleman que você é, esse cara receptivo, que recebe a gente aqui e recebe com muito carinho, eu sei que você é um cara que tem as portas abertas e não é só para mim, eu percebo quando você fala que a sua felicidade, porque tem aquela pessoa que não gosta muito de trazer ninguém na casa, é aquela pessoa mais, mais, mais discreta, mais escondida, e a gente percebe que você tem prazer quando um amigo vai na sua residência, no seu plantel, a gente percebe a alegria que você recebe essas pessoas. Parabéns por isso e que eu te digo, continue assim. Continue assim que você não vai perder nunca nada com Sim. isso. Graças a Deus, é assim mesmo que eu penso. E também, pessoal, as mídias sociais do Renato também vai ficar aqui na descrição. O canal dele, o endereço do, do site dele, tá tudo aqui na descrição. E eu vi o carinho que você estava tratando, as pessoas que estavam falando com você. Eu falei, não, esse cara é diferenciado. É por isso que Deus coloca na tua mão pássaros também diferenciados, porque você é um homem diferenciado também. Graças a Deus, é verdade. Deixa eu te agradecer por essa, por essa dedicação que você teve aqui comigo, pelo carinho que você teve aqui com o canal, comigo, principalmente aqui. Mesmo sem nos conhecer pessoalmente, deixa eu te agradecer por mais uma vez você ter vindo aqui a brilhantar aqui o nosso trabalho, tá bom? Forte abraço, muito boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço a Alegria agradeço por essa oportunidade e que a gente possa cada vez mais o reconhecimento para que todos possam abraçar esse conhecimento e aprimorar cada vez mais. Sim. Eu agradeço bastante por isso. Um abraço, boa noite a todos. Um abraço, Renata. Até uma próxima, meu garoto.